Bora pra parte 3 aqui do Road Knight uh. 6 Estamos aqui no meio da estrada e olha só, cara, estamos na limusine da Sônia. A gente já atacou, mas a gente já tá amor. É, cara. Já bebe alguma coisa. Já vamos começar bebendo no negócio aqui então cara. Vamos entrar cara. no clima. Ó, oh, ela, ela só mandou aquele no final da parte passada. Bem-vindo à minha limosine, cara. Vou tomar aqui, ó. Ó, oh, deu, deu pra recuperar um pouquinho de energia, cara. ai se tiver alguma coisa pra roubar, dessa aí tu rouba. Não, cara, vamos falar Não, assim. vai roubar sim. Nunca hum. tive numa limusine, né? You a ride. <risos> é, eu te dei um porque eu sei seu não sei nem qual é segredo, né, cara? é o não Não, cara. <risos> ah, na real, a gente não conheceu ela. Ah, podia dizer, né? Quem é <risos> você, <risos> sua você deve estar Ah, é bem, dormes, bem, é, bem. A, inteira, mas... ah, a gente está bem descansado. Eu adorei o sotaque dela, cara. Não, Não cara. Eu acho There's que eu estou bem. Tem. You ever can be by one of its you tá, cara. Que que a gente... Vamos dar uma olhada. O que, que a gente pode fazer aqui, então? É? Parar para cima? Quero para cima, cara. Oh, oh, <risos> tipo, nossa, eu sou muito maravilhosa, sou muito rica, sou muito perfeita Ah, quem nunca quis fazer oh, isso, cara Oh, top I'm the king of the world wow. <risos> Tá, cara, olha tá. isso Tá, <risos> tá uma alta velocidade com esse vento grande, assim Madeira, e é todas as revistas sobre ela, nossa, cara Vamos Nossa, vamos rica, voltar aqui. samba fedida Uau, cara! Tem um bicho nos meus dentes, cara! Que eu esse favor de fãs de Olha isso, a galera mandou coisa escrita com aquela. Ah, mas deve ser o de assassino! Lembra que ela tinha sido ameaçada! Watch your back. Ó, alguém tem assuntos pendentes com a Sônia. Toma cuidado, Sônia. Olha isso, cara. Quem vou manda carta com, com texto de revista assim colado é assassino. Gente, cuida que eu vou te pegar. Te, vou te pegar, ficou meio subentendido, mas Tá, bom. Tá, a, a gente dá a real que é pra ela se cuidar, cara. O que você é, é a melhor. Porque ela é mais caçava de limpa. I see. Put on the pile label death Meu, dei <risos> tem uma pilha já. Caraca, velho. Você recebe sempre oh, coisa Deus. assim? That's why I got out. E o motorista e motorista, tão irritante como ele é. Você quer que eu tenha que tirar o Sonia? Ah, sim! Ah não, já tô, já tô querendo que o taxista pegue logo ela. É, ela vocês lembram que ela é uma, uma pessoa alinhada ao presidente Tirak, né? Ahn... Uh, ninguém deveria te ameaçar, né? Ah, provavelmente é uma dessas brigadas de barrigadas. Ou apoiadores de flores liberal. Mas quem é eles é, não governista, safada, né? Espero que esteja certa, como você sabe? Sonia? what is it, Adam? Como é tendo tá um momento aqui com o meu na hora. do que, show Sonia, claro. Eu <risos> e, a, Bom, mas... e olha o comando, sentar a bundinha. Então vamos lá, né? Vamos sentar um <risos> a bundinha pra assistir. Mas para o reporte Você me você sabe isso, certo? estou aqui para você. Será que cara. ela não está com interesse nele porque ela está investigando agora os adolescentes que estão desaparecidos, né? Hum, pode ser que ela esteja fazendo essa até uma matéria, é uma né, cara? Essa aí é uma né? Tá, eu tenho uma pergunta, velho. Né? Uh, você faz notícia sobre os jovens fugindo ou dicas sobre como vão sobreviver não, na estrada, cara? Não, essa está de limusine, <risos> que dica ela pode dar. GNN? I've even heard about kids crossing via Mount National. Você pode imaginar? Quando, puder, montanha, já então, quando puder, já pula hum. fora dessa limousine aí. Vocês viram no mapa, o mapa indica que a gente está indo para o norte. Eu acho que a gente tá indo para montanha, né, cara? Uh, jovens vão ficar se a flores vencer. É melhor não provocar ela, né? Não. Você deveria tentar o um jornalismo objetivo. Ou montanha nacional sem chance, cara. Hum, essas duas são provocação a ela, né? É. Uh, Vamos botar a montanha nacional Eu só para desenvolver não. isso aqui. você isso? estamos down. Ring Adam for me, would you? É, como é que eu chamo Adam? cara? tem que chamar uh -huh. ele por aqui, velho. Tá. pessoa asquerosa, meu Deus. Yeah, que nojo, cara. Por que, que a gente está reduzindo a velocidade? protest. Uhum. E pensar que isso foi uma nação totalitarian nation. <risos> Meu uhum. Deus. Que pessoa. Como existe gente assim, Nossa. né, velho? o uh, que, que, que eles estão protestando? Are they protesting the isso. É, cara, é que tem. essa é típica pessoa, assim, enquanto ela tiver a limusine dela, com o champanhe dela. Tá de boa, né? Pra ela tá ótimo, não interessa se pras outras pessoas a coisa tá enfiando, entendeu? Olha a galera lá fora, é. velho. Ah, tá. Mó galera aí no, po no post-controle, né? Deixa eu ver, velho. É... Eles não gostam eu de eu você, velho. obrigado, hum. honeybuns. Aqui vem a polícia. Essa hum. partida acabou about to arrumar. Vai começar protesto, velho. Vai, hey, yeah, Tá merecendo uma tomatada hey, nos beijos. Né? Sonia, please, get back in the limo! Não irrita essa galera, uhum. né, velho? <risos> é... vocês deviam escutar agora, né? oh Caraca, eu tô jogando pedra na limusine, velho. Eu também, olha o que ela falou. Eu acho que é raiva justificada, Sônia. É bom a gente não brigar com ela pra que ela não nos entregue a polícia, então. É, velho. Vamos ficar bem? Ela já tá bem acostumada, né, velho? A ser vale. destratada ali, né? Uh, não, cara, que manifestante que vinha pra cá você tinha que estar na rua mesmo, cara. Só que esse é péssimo, não vai brigar Como? com ela? Ah, dane-se. Dane-se não pegar. É eu... <risos> hum. Eita, velho. Ah, a polícia tá escoltando ela, velho. Ah, que ela tem todo o apoio da polícia, né, velho? Ela é pró-governo. <risos> então, né… É. Sim, muito ah, sim, né? maravilhoso. <risos> Estamos adorando <risos> a tua companhia. Eu não, eu limo, diz que tu é, diz que tu é. Cara… É... Tá, não quero mais ficar aqui mesmo. <risos> ah, essa tá chinelona aí. Ah, não quero mesmo. Drop this loser off. Yes, Sonia. So long, kid. Deixa eu mover o travesseiro. Olha a fita! Olha aí... Vê se não tem mais um dinheirinho aí pra pegar também. Vamos ver, cara. Vamos... Eu dá uma garrafada na cabeça dela. Supial que tiver <risos> aqui, cara. Que seja, até nunca mais. Cara. Não é muito lixosa, tá louco? Não dá não. Não dá não. Nossa, sozinha, né? Que é o party, party. Uh, sozinha. A gente tá muito perto da fronteira, velho Caraca, mas por que que não vai rolar bom? Por quê? me diz por quê 9km dá pra ir a pé 9km, correndo Dá, cara E a gente tá chegando perto da montanha mesmo, né? 10k é só meter o pé Ó, a gente tá 34% com a Sônia, velho A gente melhorou a relação com agora azedou, né? Tá no 34%, mas azedou muito, né? Tá complicado agora Vamos lá, ó Ih, ele ali que a gente tá cansando, né? Agora é. A gente desbloqueou uma conquista, já chegamos, né? Agora é só montanha, então é mais complicado esse trecho, né? É, correr 9km montanha assim, mas já não é. Não vai ser ah, fácil. Ah, não é né? tão easy! Vamos lá, vamos ver o que vai ter aqui. Tem uma trilha, pelo menos, pra gente subir, né? Tu consegue é só... ver a direção. É, tá com cara de sei. Tu não consegue ver a direção pra onde tu tem que ir nem nada. Não, vou. Tem um dos caminhos, ou esse aqui, esse aqui tá bloqueado, né? A gente não, não vai ter como não passar, tem como abrir, né? É, é vão ter que seguir aqui pela trilha de é, fora. É, acho que né? ele vai te dar um caminho correto pra ir. É, até agora o game, ele tá... Tem alguns aspectos bem linear, né? Uhum. Mas o que tá fazendo a diferença é a galera que a gente tá encontrando, né? É, e o diálogo que tu faz com eles, né? É. Vamos ver. Eu acho que é por aqui, velho. Ah, deslizar pra baixo, uhum. velho. Caraca, é passou um passa caminhão ali, um cara. Passou um caminhão, mano. Não é que não é o John ali passando, né? É, eu pensei véio. também. Vamos seguir, velho, vamos seguir. Eu acho que é pra aquela direção que a gente vai, demais, então, né? Não vai dar por cima da, do tronco aí, não? Acho que por aqui, ó. Por aqui e por cima do tronco você pode ir por baixo, é, é cara, mesmo? você pode seguir pela hum. trilha, né? cagar? Porque é complicado, velho. Eu, Bom, eu, uma... eu, eu, eu certamente já teria me perdido Olha a cachoeira Tem uma cachoeira aqui, velho Ah, já tomou um banho, né? Se for possível Olha que bonito Olha só, velho Tem Isso um é rádio aí? aqui hum, ele pode esse... Você acabou de pegar essa, cara Vamos tocar hum. essa Tem alguém em volta? Será? Não, cara. Só pra gente ficar relaxando, ó. Hum. <risos> uma bola ali, não tem? Tem. Ah, ah cara. Gostei desse lugar, não, né? Ah, gostoso. Mas cara. a gente vai ter que seguir viagem, cara. Mas eu ficaria aqui um pouco, viu? Deixa eu ver, cara. Deixa eu... A gente pega a nossa fita de volta, né? Olha quanta fita a gente ainda tem que pegar. A gente só pegou quatro, né? É. Ah. Vamos nessa. Bora eu gostei desse bora. lugar, meu. Deve ser de alguém. Alguém Passaria deve estar aqui por um perto. Passaria um domingo todo ali, concorda? Pescando, comendo um lanchinho. Nossa, certeza, mergulhando. Aí já não é muito, né? Mas eu só... É, sou... já não ia mergulhar <risos> ali não, velho. Que ali você mergulhar. Eu vou morrer. Vai é morrer. Cara, é, tem uma vista bonita. ó. segue por lá. Ó. Tem outra, outra queda da água. Engraçado é que a vegetação parece de inverno. Quer dizer, não é o um problema, né? Pode ter uma cachoeira no inverno, mas de. digo... A sensação que me deu é de um domingo de sol quente, mas a vegetação em si é de frio, né? É, ó, tem uma população que despeja alguma coisa ali Tem, né? tem um pedaço de cano no meio da água Não, então tá bem capaz de entrar nesse é, lugar pensando aí pensando bem, não dá pra entrar nisso aí não Ah, a gente pode fazer uma puxação, ó É, revolta, vá votar e só confia em si mesmo, vá votar, cara Todo mundo vota, voto nulo não, pô Que é isso, cara? É vá votar e ficou não vote, não Ah, não vote, é. não voice sem voto, sem voz, tá certo, cara, tá certo. Eu já tava revoltado, uhum. que tá... eu tinha botado o negócio errado. Vamos lá, o que, que tem aqui? Qual o perigo que vai chegar? a gente ver? A polícia tá procurando os jovens, velho. Os jovens mochileiros, né? É meio que como toda a ditadura, né? É meio proibido o cara sair do lugar, né? aí, caminhar pela estrada. Tá, vamos lá pela estrada, então. Corre o risco da gente ser parado, né, mas Pela polícia aqui, né, velho? Oh, Ó, a gente segue subindo, cara. E aí? Zero quilômetros. Será que a gente vai conseguir passar pela fronteira, velho? Meu Deus, será que com ela a gente vai passar? Ah, uhum. se for, vai ser da hora, velho. Será que a gente tá no final da história, pelo menos dela? Talvez tenha depois que ainda cruzar com ele. Olha aí, a gente já tá na montanha, cara! Gente... Ah, eu sempre em jogo penso que alguma coisa muito ruim vai acontecer, né? É. E que ela vai voltar pra 400 quilômetros atrás. Olha lá, tem uma filha... Uma, uma filha... Uma filha <risos> seria a hora de ser uma filha Não veio é. do nada. Uma fila de caminhões, né? Que é o posto de controle, velho. Tem um, Sim, um tem agente um agente ali. Mas né? ah, não tem outro caminho pra gente ir, velho. Será é que dá pra passar sem falar com ele? É, tu cruzou, né, já? Marinho, fala como ele vai reto <risos> Vai reto! Vou passar, cara Não dá não, velho não, não dá vai embora Vai embora! <risos> Forçar a entrada não, no caminhão Não, ok, vai -te embora daí Olha lá, velho Dá pra ver daqui, ó lá a fronteira, cara Meu Deus Será que a gente consegue ir a pé? Eu acho que não consegui ir a pé não, Gabi Eu Acho que a gente vai ter que ir em algum caminhão, hein Ah, então vai Agora que entendi! <risos> tu não pode ser visto! Esse caminhão é seu. Ah, ele pode dar um grito ali. Acho que era melhor voltar e aí. Não, sai daí! Volta e vai naquele, forçar a entrada daquele onde trai, não sei. Ai, cara. Esse aí pode gritar, ei, ei. E tá o cara de... pode ver que eu tô forçando agora, é arriscado, hein, galera. Não, vai aí. Arre... É vai, ou vai, nada, vai. Né? Quando der pra. Esse aqui, né? Esse aqui, né? Ai, vai, será que vai Vai já... sair, vai sair. Uh, o jogo carregou, hein? Será que vai, hein? Só que talvez eles abram pra vistoriar, né? Eu tô na dúvida se a gente vai conseguir passar nesse posto é de tá controle aqui, velho. É tá cara que aqui aquele maluco em pé ali ele ia gritar, é... Eu também tô achando. Aqui, cara. Aqui. Atrás da caixa. Eu pra esconder, hein? A gente se escondeu aqui, hein? não consigo mexer aqui então, aqui a gente está bem escondido, né? E as caras estão tá se mexendo Ai, velho... Vai pro fundo, pro fundo, Não dá, a gente está preso aqui que será que vai dar, galera? Não te mexe Para de mexer É Detector de Movimento, não de merda. Isso aqui, isso aqui, velho. Stop. Probably just apenas uma falsa para o próximo checkpoint. Sim. Bom Caraca, velho! Nossa! Véio. E tem dois pontos de verificação. Ai, velho. Tá, tá complicando com. em volta alguma Ih, já era. Ai cara, a gente não tem lanche, velho. Para de te mexer então, sei lá. A gente devia ter lanche, né? It, girl? Ai, deixa eu ouvir alguma coisa, velho. <risos> pegaram a gente. Não, a gente conseguiu sair pela... Pela portinhola, cara A gente saiu pela portinhola Mas A gente tem que voltar, velho Caraca, a gente tá aí embaixo Deus. do caminhão, velho Chocada passada Oi. Nossa Sensor de respiração, cara. Tô segurando a respiração aqui. Não. não, cara. Não. A gente não tinha energia suficiente, cara. Ninguém disse que ia ser fácil de recherchar a bordo, a gente não tinha energia suficiente para segurar a respiração, velho. Gente, que favor, não. Caraca, já é depois da eleição isso aí, velho. Ah, a gente estava tão perto de fugir do país, velho. Ah, faltou energia ali. Véi. One journey that ends. Others are only beginning. Não, ela foi presa uhum. na fronteira, cara. Ai, tá. Caraca. Consegui, cara. Agora foi de lascar, velho. Não é possível, lascar. cara. Agora deve continuar com o menino, provavelmente. Provavelmente vai continuar Olá, Sonia com o menino. Sanchez here. Welcome Sonia show. As many of you know, The brigades have a secret mobile radio station which they use to spread their fake news. <laughs> well, for years the person transporting the station has evaded capture. But viewers, I've learned the authorities are closing in and now believe the station is being moved by a truck driver. We remind you, there's a ah, reward. tu lembra é que que é John, a marca, É uh -huh. o John, cara. É né? o Mas já Come sabem people, que tá com ele, né? To <risos> at the has been after a segurança foi elevada depois que uma criança foi tentando A gente team, <risos> foi well pego truck truck ali, <risos> né? motorista foi <risos> também. <risos> <risos> Olha isso, cara. que a população é Tá na cara que a população toda quer é outra, né? Tá na cara a população toda quer a outra, que a que hum, cara Tá olha só. Aqui a gente acabou escolhendo o rápido da outra vez, né? Mas olha só, aqui a gente vai escolher qual que a gente vai se aventurar agora, né? We count on your support. Uh, tem o dinheiro de cada um, energia, né? Eu acho que energia é algo importante, né? Idade. Vamos vamo nesse aqui, cara. Vamos gostei esse aqui. Tá, vamos tentar com esse daqui. Então Nossa, tá... tá longe esse aí. Tá longe da fronteira, né? Olá, lá, velho. É, vamos nessa, né? E a relação com os outros NPCs continua ali, né? O nosso progresso. Né? E ali no outro lado, ali na esquerda, embaixo, tem os buffs que a gente foi ganhando. Tudo isso a gente vai meio que acumulando, né? Pro próximo personagem, né? É. Como é que acabou mesmo a história do menino? Do primeiro? Eu não lembro, cara, se a gente foi pego. Será que a gente foi pego? <risos> e por isso que foi pra outra? Super, super. É. Tá, cara. Vamos ver aqui no super, super se tem alguma coisa. Tá, vamos dar uma espiada aqui. A gente tá com seis, seis dinheiros, né? Tem aquele ali vendendo as fitas. a gente não tem muita grana, né? Ele Get vende a 10, snacks, não é? Ah, é, a gente não, não consegue comprar ainda, né? Beleza, vamos ver se aqui... Antes de entrar, vamos tentar explorar um pouco aqui no fundo, né? daquela é, Fazer aquela arte é. de sempre, né? Aquela arte maravilhosa. Sempre que a gente faz isso, aparece ali em cima. Essa escolha teve um impacto. Nossa, <risos> vamos nos pegar, depois vamos saber por onde a gente passou. Dá pra abrir aqui? Tá. Tem ninguém, né? Aqui é o fundo do restaurante, velho. Não tem... Não tem ferramenta, né? Olha aqui a fita, cara! Hit the road, Jack. Let's come back no Ó, oh, aqui a gente não tem ferramenta pra abrir Era só pra pegar isso, eu acho, né? Beleza, pegamos a fita aqui Olha essa... Essa moto não é do Meet, do Stan? lá, Com do... certeza absoluta <risos> É, é Com deles. Com né? certeza Dos dois bandidos, daqui a pouco tu vai ver a gritaria eles vão ali assaltar, é, só eles a coisa Eles devem estar aí dentro, né? velho Certezíssima Ai, cara, tá cara tá. Não, tá feio. Ma mandando um burgão aqui, né, velho? Todo mundo, né? Desculpa aí atrapalhar vocês. Né? Super uh -huh. não, não, cara, não posso, velho. Uh -huh. Não, <risos> nenhum. Ai, cara, não posso uh -huh. ajudar, desculpa aí menu. Olha aí, a gente pode pedir alguma coisa, cara? Só que é. tu vai gastar todo o dinheiro, né? A gente tem 15% de chance de explorar, é cara. <risos> <risos> ah, não. não ia dar, cara. O cara tá, tá até pedindo dinheiro pra nós. Tá, eu não, não vou comer agora porque a gente tá bem de energia, né, velho? Uhum. Tô de boa, tô de boa, né? Mas ele mandou um burgão aqui, né, velho? De onde surgiu isso aí? É, ele disse que ia nos dar, né? Ah, que bom. Ahn... Uh, fica para pedir carona. Ah, os próprios. <risos> Eles tinham cara... primeiro assaltado uma lanchonete, depois Foi. outro lugar, por diante. Ai velho. Where is it? Uh well, this is super a mostra o cofre. O Canje tá falando verdade. Eu não vi cofre, né, cara? A gente viu uh, a salinha. Não, não tinha. Não né, cara? O tá falando asko, a verdade. Super super like still has a register, bros. Agora you're talking. You made to give me that back for the loot. Eu pensei you você No. <risos> Aquele momento que Cara, são os piores ladrões do mundo, velho. Eu posso ajudar, velho. <risos> é, tá, não precisa gritar, cara. Vamos pegar o porquinho. Tem um contador ali, velho, de segundos. Ah, tá, tá, tá, tá, tá. Põe aí no porquinho, põe. Põe tudo no porquinho, pô. Vai, pô, Você é maluco. Ai, a gente tem que ir ali do lado dele. Abre, cara. Meu não! <risos> não era ali, cara! Foi dinheiro no porquinho, cara! Gente! Cadê, velho? Tá demorando, velho! Não era ali no banheiro! Eu te ver. meter nisso aí! Ai, cara, não, ele não tá botando, galera! Põe aí! Será que eu tenho que dar a volta, cara? O que você faz? Eu aprecio você ajudar, mas. Meu Deus, cara! O que, que eu tenho que fazer, galera? Põe aí. Põe a grana aí. E tu tá do banheiro é. ainda, cara. Não sai do banheiro, não, velho. Então tem uma porta aí do lado? Aí. Tem, cara. Não abre, velho. Caraca. O cara tá demorando. Vai, cara. Meu Deus, hein. Não dá pra passar não aqui, have... não? não. Aí. Senhor, seu dinheiro. Dá Meu o dinheiro, Deus, cara! Is e, eles eles vão embora sem te entregar o dinheiro, cara. É isso que tem que fazer, tem, que tem de mês em mês, então. Ei, cara. Is isso. Cara, por favor! Meu Deus, a gente tá com pouca sorte, velho. Alimenta o porquinho, cara. Aí! Ah, ele tem que usar nossa sorte, velho Tá, beleza Vai pra essa posso... mesa rápido, tem 70 segundos Vai. Vai Não, cara, me dá o dinheiro Me dá o dinheiro, tem um minuto, cara Me dá o dinheiro, tem um contador ali em cima, galera Não importa, eu preciso do dinheiro, cara Dá logo Ai, ai Meu, ele é Vai. ai cara, se ele der o dinheiro, vai vai todo mundo embora. Aí. aí, vai rápido. Tá, to... ah, tá aqui, ó. Uh, rain, yeah, mm. O lado <risos> que Ah, mas deu, deu certo. certo, deu certo, velho. <risos> Calma, filho, vai dar tudo bem, velho. Ah, a gente não ia com esses bandidos, não, cara. Ó, oh, a polícia já tá aí até, ó. Tá ah, de boa, né? Caraca! Vai-te vai embora aí, porque, né? Melhor coisa foi a gente pular nele, né? Deu tudo certo. O que tem aqui, ó? Não dá pra abrir, cara. É. A gente não tem. A gente vai ter que pedir carona, cara. Eu acho que não tem pra onde a gente ir, não, meu. É, é. vou ter que ir ali pra estrada pra pedir carona. Bora que te bora. Vamos lá, né? Será é que vai dar bom aqui? A porque esse com... tá bem longe, né? É, ele tá longe, mas tá com energia, né? Então é. a gente é. aguenta mais um pouquinho na né, estrada. Tá, 1716 quilômetros pra fronteira Vamos ver o quanto que ele vai conseguir Andar aqui com a carona, né? É, olha, ele tá Super longe hum. Cara, a gente tá 52 com 52% Com o Stan e o Micheal São os piores que eu queria Ter relação, a gente What? tá muito expandidos né? Ah, Zoe Ah, Zoe só que a gente não conhece ela ainda. Não. Né? Eu tô curioso com a história dela, viu? Aconteceu alguma coisa muito ruim pra ela querer abandonar a família e tal. e Foi. Ficar a ver a vida que ela levava e... É, porque ela largou tudo, pelo visto, né? Sim, porque ela tá correndo um grande risco, né? Ela leva de uma maneira um pouquinho mais leve, talvez, que os outros. Talvez de uma maneira um pouco mais romântica a visão dela sobre a estraga, a estrada e tal. É. Mas. Os riscos estão aí, né? São grandes, né? Cara, ela sozinha aí também, né? Vamos ver, né? Cara, tá aí, a gente acabou pegando essa mesma carona, né, velho? Ah, galera, deve falar carona. So ah, eles têm opiniões eles diferentes se sobre acontece? o que está acontecendo, né? É... é o jogo de sedução não, não, não. deles, cara. É até Uou, gosto, Sua <risos> <deve> ter sido boringa. Bem, acho Dá so, pra procurar pela nós, fita daqui nós. a pouco aí. Ah, é, deve ter uma fita, né? Ah, olhar por baixo, ó, velho. Aí ah, vai dar certo, dá certo. Não tinha nada, né? Uh -uh. Não deu, né? Tem uma bebida aqui, velho. Só que eu não, não sei se eu bebo agora porque ah, a gente ah, tá cheio. É, eu bebo, então não vale a pena. Eu tá tentando, atra tentando atravessar a tela, né? Como eu. smell it on you, literalmente. Vamos falar sobre algo mais, então. Think they know what we're really up to? Hum. eu acho, acho que eles, eles sabem né cara que eles não nasceram yeah, ontem né they hum. so I got an idea uh, oh -oh. Hum. <risos> let's play this game I found and listen to some music here take my walkman wait have you played before I like to know my opponent's strength before crushing hum. them hum. Cara, não sei nem qual é o jogo, vamos ver, ah, né? É. É, eu sou uma jogadora. Não, Desculpa, porque... eu sou meio que eu. sou meio que incrível. incrível, né, cara? Você nem isso. sabe o que é, mas tá valendo. Like ah, eu sou boa nisso aí. Ah, tá. então... Eu sou muito boa. Então, é... H. Esqueci o nome, mas tu tem que. Ó. Tá, tem que saber onde colocar. Eu né? só não lembro as regras. Coloca aí. É. Não, tá. as regras não, tipo, eu não lembro que eu tinha toda uma tática, mas vamos lá. Daí agora, tem que fazer tá, uma fileira, né. Aí tu coloca né? em cima do dela… Não, espera. Não, espera. Calma. <risos> coloca… Ai, uh, a Gabi é muito bom. Tenta direto né? pra cima, pra ver se dá. Tá. Vai é. no, lá em cima do teu, tenta. Ela vai botar em cima do nosso, né. Provavelmente. Tá. Ah, aí, a gente não coloca no segundo de forma nenhuma, porque ela vai fazer… Uma, se bem a... ela tem que fazer quatro, né. Mas enfim… Se Põe em cima dela, tá bom, pode ser. Melar o dela já, né. Hum, ah, tá. tranca aquele lado de lá maior. É. Esse aqui, né? Isso. Tá, beleza. Eu não lembro se ela tem que fazer três ou 4 Coloca em cima do dela. Aqui, é, né quatro. Uhum. Agora, tu precisaria ir. Aqui, Calma. pra cá, para cá, né? Esse aqui, esse aqui. É. Só que ela vai botar em cima do que a gente acabou tá, de botar. E né? agora a gente precisa fazer o quarto ali pra cima, né? Uh, cara, tá muito quase, hein? Tá, mas olha só. Espera tá coloca uh. ali ali não não volta espera aí coloca aí Quando ela vai colocar um a gente precisa tomar que ela coloque ali tá hum olha aí ó espera uh, coloca em cima do dela para já travar tá cara mas ela pode travar o outro aqui olha só se a gente botar aqui a gente também é um... abre duas frentes né é daí a gente com certeza vai fazer a pontuação na ah, não não na, na horizontal a gente tá. pode fazer três né cara ela já travou, né Tá Beleza, tem problema Enche esse daqui também e, Enche aí, esse aí Esse aqui, né, cara Sim, que então aí a gente já tem três, pelo menos ali Tá, agora a gente vai ter agora que trancar ter aqui, que né que botar ali Beleza Vem e aí, Ah, vem rápido Tá, aqui, aqui Aí Meu Deus Ela Calma. tá fazendo três, velho Meu Deus, cara Ela é muito boa nesse negócio Não, Onde véio. que tem três? Não, não tem nenhum crescendo em pêssego. Não. não, cara, tem, ó. Diagonal também conta, não conta? Conta na diagonal, mas ela não tem diagonal. Vê, ela tem uma. Aqui, ela tem que fazer quatro. Eu então não posso botar de aqui, nada. de jeito Pode. nenhum, ok? Não, porque ela vai fazer quatro nessa diagonal assim, véi. Ah, velho. é, né? Tá Agora é que eu vi o que tu falou. Pera. Não, aí não coloca, porque não te ajuda em nada. Tá. Tu tem que travar o seguinte. Você tá pra esse lado aqui, velho. Ó, oh, ó, oh, calma. A gente tem a chance de quatro naquele canto. Coloca no, no último esquerda. No último. É isso. Que aí ah. se... É... Ai, cara, vou ter que botar. Não dá aqui, velho. Espera. Espera. Yes, <risos> tá em cima irmão. do dela não. Em cima do dela, rápido. Qual dela? Vai para direita. Aí, porque aqui. calma, porque ela não faz os quatro. É, velho. É verdade. Véio. Caraca, ela é boa nisso aqui, velho. Agora, agora calma. Coloca a direita. Aí aqui, Aí, né? pra gente tentar fazer. Aê, ganhamos! Ah. Não, caralho, ganhou, velho! Ah, <risos> eu tinha visto, lixo! Meu Deus, cara. Pô, eu, eu tava muito cedendo e achei quero. que a gente ia ganhar. Não, não quero, velho, vi rebancho não. Girl. Ah, velho, eu gostei, cara. Gostei gostei muito. Eu amo esse jogo, eu esqueci o nome dele, mas hum. é muito legal. Se alguém lembrar o nome desse game, comenta eu aí, cara. Eu amo esse <risos> jogo. <risos> Olha, cara, Uh, survive Jared is around O Jared está por perto o Jared é o motorista do táxi, né? O taxista Ah, ele lembrava disso <risos> Ela deu uma fita pra gente lembrar dela, cara uhum. Então, né é... Por que você quer atravessar o... Quando é. saiu de casa? Ah, é. por, ah, por que? Você... começar uma nova vida Não Para ter uma vida Meu pai acha que eu sou lento Para ter uma grande casa grande E ir para uma escola de preparação. Mas eu não Acredite-me Hum. acho que as coisas estão complicadas com o pai. Sim, yeah, você could dizer isso. É, ela tem realmente problemas Look, com os pais, um, né? Eu vou te dizer algo, ok? Talvez eu não, mas... Eu sinto que eu posso te confiar. Meu pai é o ministro do petróleo. O ministro do petróleo não é aquele do protesto lá que a gente gravou com a Sim. Sônia, né? Era o ministro que hum. tava falando, né, cara? A favor não do T-Rex. Que Keep <risos> <kid say something? risos> hum. uh, uh, a hum. Hum. O, segredo cara, tá cara, o segredo tá Thanks. seguro com a gente, né? Oh. I feel this kid, we got kicked out of our campground before I could. Ah, like Caraca. Cara. Como que eu te via antes, né, hum. cara? Porque o outro é ruim, né? Posso definitivamente Thanks. tentar, né? Hey kids. Uh-oh, good luck. Posso perguntar algo? Eu estava perguntando, você would que you você é político? Uh, no, não, não realmente. É melhor não desenvolver o papo you? com ele, né, cara? É, Eu não sei não. O, o quão arriscado que é, porque nitidamente a Zoe e a gente, nós temos as nossas convicções, é, né? Exato. E quando ele começar com esse papo de politizado, é porque os adolescentes estão fugindo pela fronteira pra não ficar na situação política atual do lugar. Então, é, é... melhor não. Vai que ele quer nos entregar ou algo assim, né, cara? Eu também não. Ah, cara... É, isso é um eufemismo. Uhum. que Petra tem problemas, tá um caos, né? For real, Jeff. Anyway, <risos> because you're leaving you two are political, at least according to me. Ah, uh. the uh. shame. Uh. Tá, cara, legal então, so, né? You are... Jeff! Almost done. What uh. are you gonna do to change this place? Uh, pois é, se votar, a gente tá então... fugindo, né, cara? É, mas a gente ele não sabe que a gente tá... É, velho, o certo é dizer, votar pra um novo líder, né? As duas coisas, né? As protestar duas coisas e coisas né? Mas é... na prática, o que vai mudar alguma coisa é o voto, né? Nesse momento, né? Porque o cara... Eu não sei, cara... Apesar duas... de que, pelo que a própria repórter falou, o t é que ele tá meio que manipulando as votações, é... né? Então... Vamos ver, né, cara? As duas coisas, mas vamos lá, cara. Vamos, vamos botar, botar. we agree Tá, véio. Nós vamos mudar as coisas, né? Ah, a polícia. Road control. You go over so. A polícia deve estar desconfiando da gente aqui, né? Muita gente no mesmo veículo, né? Podia ser aquela policial boazinha, né? É. Não é não. Everyone stay calm. Kids, let us do the talking. É, tá. Não nesse caso, senhor. Show, ma'am. Licença e registração. Happy to help, however we can, sir. Né? Sir, he's nothing but a road control zombie. Hum. <risos> quieta, <Yeah>. <risos> Those your kids? No, sir, just giving them a ride. I see. Hum. Resposta errada, né? Uh -huh. Ai, cara. Vai falar direto com a gente, né? Como okay. vai? You all right, little lady? You seem a little nervous. Eu tô bem, pô. Sei, like posters. Ai, a gente não tem documentos. Cara. Me muito isso, sei lá. Well, just to be sure, I'll need to see your papers. Meu Deus, cara. Ai, não sei se é uma boa ideia, hein, cara. Ah, mas ele é corrupto, né? A gente viu na demo que ele era meio... Ah, ele tinha uns problemas assim, né, Não. cara? Só a gente tem 6 dólares. É, Tudo errado nesse país, né, cara? Wait, wait, really guy, é, eles estão tentando ajudar, like Não, cara, eles estão tentando nos ajudar, me? pô. Quiet. quietos aí. This era. That's it. You're coming with me. Ah, velho, aí se Zoe? ferrou, cara. É que nitidamente ah, não ela não tá fugindo me. por Eu necessidade, não ela não tá sei. fugindo por idealismo, é. então. Não faria sentido ela aceitar isso, mas. Stay in the car, girl. Do what he says. Ah, cara, o certo era ali a gente ir embora e era isso, né? Bá, deixa o ministro descobrir que essa daí tá aí. Aí, aí, vamos ajudar a Zoe, cara. Vamos. Ah, é mais forte que a gente, velho. Foi pego também. Eu te warnedo, não. não! <risos> <risos> foi por uma boa causa. Ah, mas a gente ficou tipo na estrada daí. Foi. Ih, ah, cadê? Ela foi levada, velho. Não deu certo A, a gente, gente tentou Mas a gente perdeu a carona galera. É, mas consegue ser outra Ai, cara, deu tudo meio que errado aqui nessa uh, play, Zola, né? Véio? Olha, deu bem errado Mas a gente seguiu, ó a gente Ah, tá mas ó, Azul, já foi 867km, então é esperto Tá, a nossa relação com a Zoe passou de 50%, que é bom, né? E por exemplo, ali não consta os polici Esse policial ali, por exemplo Ele não consta aqui, então ele não é relevante Para a história, ele só pegou ela É, foi um NPC que complicou o nosso caminho né Meio que isso né Sobre uma garota Esse capítulo novo véio. É, velho A gente ficou no meio da estrada aqui é, Agora sem nada velho Agora complicou a nossa história aqui, né, é. velho? Agora não sei pra onde que a gente vai. A gente vai ter que meio que caminhar, né? Na direção, de, sei lá, pra cá. Eu acho. Que é pra onde vai o... Pra onde a gente ter dá na fronteira. Algum né? ou alguma uma parada de carona, alguma coisa. Os panfletos aqui. E olha aqui, que boa, né? Muito bom, né, cara? Mama bear. Que que é isso? É um acidente, agora que eu vi, velho. Godam co. O que é que ele tá, cara? Papa Beres Luck. que tá rolando? Ali ó. É o John, cara. Tá tudo bem? Preciso de ajuda não é você é apenas que que houve? Eu uh, tinha um com a mamãe, que Ah, I lembra? Então eu não Ele bebeu e foi dirigir, né, cara? Uh, e daí, aquela policial? Well, I'm, I'm ah, por causa do rádio lá que ele é. tá. No... De comunicação que ele tá no. Calma, filho. Ele tá caminhando meio esquisito, né? Tá, ele tá bêbado, cara. Nem o Papa Bear pode movimentar esse roque. Espera. Não. Impossível. Para, é, quando ele começou com o Papa Bear de Bama, você já ouvi antes? Aí eu me lembrei o do Beals, ou John. Ai cara, vamos lá. Vamos ajudar e ele. que será que ele fez com que ele? tá sem os dedos também. ah <risos> cara. A Gabi assim... sério. cara, que sendeira. A Gabi não Collapse Took Hum... Quem é a Connie? Well, claro <risos> <risos> Mama não. Modern... <risos> ele não sabe <risos> Será que a policial <risos> é a mãe do Que <risos> é a Mama Bear Que encontra esse... com esse aí Olha isso, cara, ele sai correndo, <risos> cara Ih, para esse é. maluco Volta aqui, pô Ele ficou bom de repente, né, velho volta ah, pá, tinha que ter uma corda Aí para laçar ele <risos> Fazer o papo aberto cair de boca <risos> No chão <risos> Cara, Ele vai vomitar tudo eu isso aqui, velho. Já tá de até de vendo, velho. Ah, Espera, ah, pô! Ah, <risos> era. Olha lá! Ah, a gente é vai chegar cruciado. antes, cara. Oh. Não pode me vencer, cara. Ah! Oh, você ganha. <risos> mas só. Porque <risos> porque eu sou out of shape. Ah, cara Só um pouquinho, né? Cara Ele tá viajando demais, né, cara? Mas vamos lá, né? Vamos, vamos jogar, então ah. Meu Deus Espera A gente tem como... Ah, ali, ó O chute ali em cima Direita e esquerda vem pra esquerda Caraca, que galaço, <risos> velho! Oh, viu como ele não tem os dedos? Aconteceu algum acidente não, com ele? Que? Meu Deus! Ele disse tá, os dedos é. que estariam ali, sério, numa Eu mão e não sei, cara. Ele teve algum acidente. mas hmm, a gente errou, velho. Tá. Acho que vai dar bom. Foi muito pra esquerda? Ai, caralho! He should call you Jello foot. Agora provocou, velho. Ah, véio. te tirou para pé de gelatina, vai bem no meio, então. Ah, no meio ele vai pegar, velho. Aqui, aqui vai dar bom, vai dar bom. Toma Aê! lixo. Yeah. É. Erra went for the wrong ball. One kick left. I want to see your best, young blood. Aí ai. Meu ah, Deus, cara. É. A a gente zero. ganhou. quatro doletas aí. Come on. Let's sit over here. Uh. Mm -hmm. Foi massa, cara! Eu gostei desse... <risos> desse <risos> okay. joguinho. É. Como manter as energias na pergunta? estrada, né? É. é aí, cara, quero. Ele tá com o raio da resistência, então acho que dá pra ser bem sincero com ele. É, aí, cara, quero ajudar outros jovens a atravessarem, né? Sim, sim. Você e eu são alike, então. Bem, você tem que comer, drink e ter your rest, kid. Não pode parar os just apenas porque você está em uma aventura, sabe o que eu quero dizer? Eh. É... se sente melhor hey, agora, John? Bud. Thanks. Sorry about all that before. Yeah, just this whole thing with Mama Bear is brought up the past. And Connie. Hum. Se quiser falar, eu posso well, escutar, né? Connie. Was the love of my life. But she died 10 years ago in the peak collapse. She Was my everything, young you should have seen her. Será que ele é o hum, pai do menino? Pode ser. Calma, né, cara? vamos juntar as informações. É, Tem o taxista ser. que teve uma filha. Que teve um filho. É... Não, a gente chuta, né? Que ela teve um filho e ela morreu no desmoronamento. É, que pode ser a Connie, né? Que pode ser a Cone. E o cara, o taxista tá revoltado, que a resistência mandou a, a filha dele pra lá e ela morreu. E esse aí perdeu o grande amor da vida dele. Então, né... Daqui e aí po... O japonesinho inteligente é que ele pode ser o filho dele e da Cone, o neto do taxista. Pode. E a mãe adotiva do menino ser a policial aquela. Que, que pode ser a Mama Bear, que é a policial. Que é... é Sei que lá. Que é a Fanny, né. É, você tem uma oh, foto? Yeah. Yeah. Mr. Grizzly. Over there. O senhor Urso é o caminhão, né, cara. E, mm -hmm. well, she was young and committed, like me. We were in the brigades together. And beautiful. So goddamn beautiful. Ah, oh, miss her for the rest of my days. Ah, cara, sinto muito que ela se foi, né? Mm, I appreciate that. Young blood. É, parece que a Mamãe Urso também é especial, oh, ela né? É. Ele gosta dela. Essa voz, uff. E ela é do que eu também. Ah, ela também é, é funny. <risos> é, <funny. risos> é Por que não pode ficar com ela mesmo? Porque a Mamãe Bear é o popo E eu sou uma que está Não é exatamente ah, quem sabe, né, cara? Quem sabe, né? É você sabe, né? Vamos lá, Posso fazer Chim. uma pergunta? Você ama a mamãe ursa? Eu acho. Eu, eu realmente acho que eu. Você merece Ei, você é muito inteligente para snot-nose. Você sabe Talvez você fazer uma dessas shows radio de <risos> Ai, cara, não, a gente não vai terminar a escola antes que a gente tá tentando fugir. Só se for em outro lugar, né, velho? Ah, cara. Lá, né? Ok. Tá, aproveita a vista então. Eu gosto do John, cara. Eu, não, eu ele é bonzinho. Bastante. Tu vê que a vida deu uma surrada nele, mas... É. Ele provavelmente não conseguiu seguir muito a vida depois que perdeu a Cone, mas... Pelo menos ele continua na resistência, né? É, meus personagens favoritos até agora. A Fanny, o John e a Zoe, né? Eu gostei do Alex também, né, cara? Mas oh. o Alex é, é mais pela zoeira aqui, né? É. Eu acho que e a gente tem do Mitchell e Stan. É, cara, o <risos> Mitchell e Stan. O Jared, eu achei... Enigmático personagem, é... que é o taxista, né? É, eu acho que a gente vai ter que pegar carona Porque ele não vai dar Carona pra gente não, viu? Ele vai ficar apreciando a vista ali, né? Tá, beleza, vamos lá Vamos pedir carona e vamos nessa, né? Cara, gostei A gente teve algumas boas aventuras aí nesse episódio, né, cara? Teve muita coisa que aconteceu, bah. Quem será que vai nos encontrar? Ai, ninguém, velho. Tá, vai ter que ir caminhando. Nem velho, assim, ferrando, cara, que a gente vai ter que ir, ir caminhando, velho. Ah. Cara, o país tá bem dividido, né? E não é uma ditadura total, porque tem algum sistema de eleição. Não sei se é fraudulento ao ponto de ser... Aparentemente sim, né? ...ser tudo falso, mas tem um monte de outdoor da candidata da oposição aqui, né? Uhum. A Flores... Eu não sei até que ponto, por exemplo, a jornalista só tem a opção de ser do lado do T-Rex para conseguir ser jornalista ou é, não. É, também a gente não sabe. Mas ela parece uma caçamba de lixo que Nossa, curte. Nossa, total. O, o posto ali, né, de apoiada pelo governo e apoiadora do governo ao mesmo tempo, né? É. Ó, a gente deu uma boa avançada. ó. Com ela, a gente já encontrou a Zoe oh. e o John, né? Isso. E o John a gente subiu pra 34 agora, né? É, tem bastante história com ele ainda, então. Tem bastante coisa. Os, os As oito gente... tá na metade e o Stan e o Mitch. É, com a Fanny e o Jared são os que a gente menos teve contato até agora na estrada, né? É. Ah, a gente tem um pouquinho de energia pra vir pra cá, ó. Tá rolando tipo um festival, alguma coisa assim, velho? Algo do tipo. Um show, velho. É. <risos> Tá, beleza, eu acho que é até um bom ponto da gente parar aqui nossa, nossa terceira parte aqui, velho Mas tô gostando é... da história, cara, tô gostando bastante aí Comentem aí o que vocês estão achando do game, cara Eu tenho já meus personagens favoritos E já tô curioso pra ver qual vai ser o próximo passo aqui do nosso personagem, eu né, velho Fiquem véio? ligados aí pra parte 4, então Tamo junto, galera, valeu demais Deixem o um like aí pra dar uma força aqui pro vídeo também Comentem aí o que vocês estão achando O que vocês acham que vai acontecer no game e até a próxima!